Dentro dos ensinos bíblicos, uma das coisas que mais chama a atenção e a curiosidade dos leitores é a história que envolve Adão e Eva no paraíso, o Jardim do Éden. E dentro dessa história existe a menção aos quatro rios do Éden, rio Gion, Ison, Eufrates e Tigre. Durante muito tempo acreditou-se que o Jardim do Éden estivesse situado no Iraque, por causa de lá haverem dois desses rios. Contudo, alguns estudiosos têm dito que eles estão situados no Polo Norte, devido ao fato de alguns mapas, como o mapa de Urbano Monte, apontarem para a existência de quatro ilhas que cercavam uma rocha na região. Na literatura enoquiana existe a menção da Catraca Celeste, que faz a mudança das quatro estações do ano. Semelhantemente, o tabernáculo de Moisés possuía quatro entradas destinadas às doze tribos de Israel. A cruz de Malta e as denominadas suásticas também fazem menção a essa catraca celeste, assim como os quatro pontos cardeais que apontam para os lados norte, leste, sul e oeste. Na bandeira de Portugal e da Inglaterra, o mesmo acontece. Todos esses símbolos fazem menção aos quatro anjos, os quatro anjos do Apocalipse. E quem são esses quatro anjos? Esses quatro anjos são Uriel, Gabriel, Rafael e Miguel. Uriel é o anjo responsável pelo funcionamento dos corpos celestes. Gabriel é o anjo responsável pela comunicação o anjo Rafael é aquele que preside sobre o clamor dos seres humanos, as orações. É ele que as recebe e entrega diante de Deus. E Miguel é o anjo guerreiro, o anjo que expulsou Satanás, o grande dragão, do céu. Hoje nós daremos atenção especial ao anjo Miguel. O anjo Miguel é conhecido em Portugal como anjo custódio, o guardião do país, até a época da proclamação da República Portuguesa, que praticamente colocou como guardião do país a mesma entidade que foi patrona da República Brasileira, da Independência Brasileira, do Destino Manifesto, da Revolução Francesa e hoje é carinhosamente homenageada no dinheiro brasileiro. Essa entidade, que é homenageada no dinheiro brasileiro, é a mesma entidade que aparece embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos profetas, a qual está assentada sobre aquela besta do livro do Apocalipse. Ela é a personagem pela qual todos os reis da terra se prostituíram. Ela é muito mais do que uma igreja, ela vai muito além disso, pois ela é uma entidade maligna a personificação de Semíremes. Essa personificação de Semíremes aparece descrita em outras culturas como Ishtar, essa deusa, a entidade feminina do amor e da beleza. E além dela ser retratada como Ishtar, ela aparece retratada também com o nome de Afrodite, aparece também citada na Bíblia como Jezabel, Haja vista Jezabel foi uma mulher terrível, uma grande feiticeira, porém o seu espírito ainda estava atuando em uma das sete igrejas do Apocalipse, a mesma entidade também conhecida pelos egípcios como Isis, e é justamente Isis que, segundo a tradição egípcia, salva o seu marido, que havia sido esquartejado pelo Deus Invejoso Sete ela salva ele e o torna rei do mundo dos mortos. E o movimento revolucionário, visando consagrá-la como aquela que irá libertar aquele que foi aprisionado, o qual, segundo o livro Evangelho de Nicodemos está aprisionado, coloca ela homenageando-a em vários acontecimentos históricos e vários acontecimentos revolucionários, dentre os quais nós citamos aqui nesse material créditos, Marcos Silva canal, decifrando as escrituras Gleison Santos Canais, método secundário eternidade passada Brasil Gleison Santos, Wumble e Gleison Nocawai